Vamos dar uma olhada no Bitcoin que está segurando muito bem na região dos US 21 mil dólares que se tornou um suporte importantíssimo crítico. Eu vou mostrar para vocês aqui na análise de hoje. Também vou falar rapidamente sobre a SP500 e o índice do dólar que está querendo fazer um pivô de alta, pessoal. Bem perigoso. Vou mostrar para vocês aqui na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Também se inscreva se você não está inscrito e participe também do grupo Telegram aqui abaixo. tá, pessoal? Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo dá uma olhadinha ali para você não ficar de fora da comunidade também tem meu canal de alertas que eu boto sempre quando tiver alguma coisa importante né vou continuar fazendo updates aí pelo celular também tá então conforme falei para vocês não vou estar sempre aqui na frente do computador mas estou sempre no celular de olho o que está acontecendo com o preço e vou fazer cada vez mais uh, vídeos para vocês assim comente comente para mim aí se vocês preferem então mais vídeos pelo computador, pelo celular, aparelhos mais rápidos. Para mim é muito importante ter o feedback de vocês. E o que vocês estão achando também do mercado nesse momento? O que você está fazendo? Você está comprando Bitcoin? Você acha que o Bitcoin vai mais para baixo? Vai buscar a região dos 12 mil? Eu quero saber muito a opinião de vocês aí, pessoal. Comente aqui abaixo no vídeo. Tá? É, eu queria ter um feeling ainda da comunidade. O que vocês estão achando? Então, vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Por que essa região dos 21 mil aqui está sendo importante, né? Olhando aqui esse canal de outra forma, tá, galera? Puxando aqui, inclusive eu botei outro tempo gráfico para poder visualizar um pouco o, o gráfico mais limpo aqui. É, aqui no 12 horas, eu né, puxei esse, esse canalzinho, ó, a gente está tendo aqui o último suporte, né, um suporte mais crítico para o Bitcoin aqui agora, que é essa região dos 21 mil. Se a gente perder isso aqui, galera, de fato, não tem mais, não tem mais o que fazer com o Bitcoin aqui, não, tá? Vai ser bem complicado para mim aqui a gente vai daí. Obviamente nessa região aqui 19.400 eu mostrei para vocês inclusive que tem pool de liquidação nessa região aqui. E galera, daí sim aqui, ó não tem o que fazer se a gente perder essa região, acho que vai ser bem complicado, a não ser aqui, que a gente consiga de fato montar aqui um fundo duplo para o Bitcoin nessa região, que inclusive tem algumas análises que eu encontrei no Twitter, que eu vou mostrar para vocês mais no final do vídeo, que mostra que a gente pode sim fazer um fundo duplo nessa faixa aqui, tá inclusive o Bitcoin lá em 2021, eu mostrei para vocês aqui, a gente tinha algo bem parecido, a gente tinha uma bandeira aqui, ó uma bandeirinha, é, uma bandeirinha de, de baixa aqui nessa região, o Bitcoin acabou rompendo para baixo, né, e fez aqui, querendo ou não, fez quase praticamente um fundo triplo nessa região aqui, tá e conseguiu ter força para subir. Então, para mim, por enquanto, o Bitcoin está com bastante força, pessoal, porque a gente viu o SP500 derretendo aí, mais de quase, quase 5%, né, o Bitcoin. Ele corrigiu aqui até tá, um valor considerável, mas para o Bitcoin isso aqui, 20% não é muita coisa não. Tá? Então, é... Eu acho que esse pequeno ainda vai corrigir um pouco mais para a região dos 4.100 pontos, vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre isso, tá? mas o que está me preocupando é o índice do dólar, mas tem algo aqui que está me dando um pouquinho de esperança no índice do dólar também, tá? mas de qualquer forma, pessoal, eu acho que não vai ter nada assim, uma definição do mercado antes aí do dia 15 de setembro, né? vocês sabem, a gente tem a reunião do, do FONC, da, da Federal Reserve dos Estados Unidos, do Banco Central, e antes disso vai ser um pouquinho complicado de definir um pouco o caminho para o Bitcoin. tá? De qualquer forma, como vocês sabem, já vem falado, essas regiões que a gente está aqui agora, pessoal, é excelente a gente fazer um dólar cost average aí, olhando o longo prazo. O Bitcoin está realmente, na minha opinião, bastante barato aí, tá? É, a gente pode sim buscar regiões mais abaixo, galera, mas no final, é, o que mais importa é você ter Bitcoin aí, porque no longo prazo, é, para mim, é o melhor ativo do mundo aí, tá? E com certeza o Bitcoin vai provar ser o melhor ativo do mundo ao longo dos tempos aí. O pessoal ainda está, não acredita, né? Mas é, eu acho que a gente está ainda muito cedo. E o Bitcoin vai com certeza impressionar bastante, aí chocar o mundo, com certeza, tá? Então, galera, o que, que eu estou de olho aqui agora? Além desse canal aqui que a gente tá, que é importante, então, para a gente não perder essa região dos 20.700, tá? Aqui, uh, assim, tá por um fio, né? Tá por um fio isso aqui, mas uh, seria importante a gente segurar aqui agora. Então, quem quiser fazer compras aqui para o Bitcoin nesse momento, eu botaria aqui, vale a de botar um stop aqui nessas regiões abaixo dos 20.700. Uh, 20.500 aqui, pessoal. Pode ser um trade interessante. Quem quiser buscar long, tá? Eu tô aqui nesse momento uh, buscando operação de short, né? Pro Bitcoin, uh, conforme eu comentei para vocês no final de semana nessas regiões, tá? Só que eu tô fazendo o medo com o Sérgio comprando Bitcoin Spot, tá? Então, para mim, esse, esse short aqui é mais para poder, digamos, fazer um head aí, né? Se caso a gente. Tenha... Uh, essa, essa Bitcoin acabar fazendo, rompendo essa aqui para baixo, vou ter um redzinho aí dessa, dessas compras que eu estou fazendo no em, em, em spot, né? E, e caso estopar aqui, galera, não vai ser um problema. Eu vou estopar a operação caso é, esse, essa, o Bitcoin começar a mostrar força aqui e manter se manter dentro desse canal aqui que ele está formando, tá? Então, isso que eu para vocês aqui agora, olhando mais aí o Bitcoin né, nesses tempos gráficos, tá, do diário. Uh, o diário, para mim, estava olhando esse canal, mas a gente pode tentar desenhar esse canalzinho diferente aqui também, tá? Acho que faz sentido também, na minha opinião. Uh... Mas vamos lá, galera. Vamos baixar aqui o tempo gráfico também do Bitcoin rapidamente. Vou passar por uma hora o que está acontecendo aqui agora nessa região. O Bitcoin querendo fazer um fundo triplo nessa, nessa faixa aqui, tá? Eu tinha mostrado para vocês, inclusive, esse canalzinho que a gente poderia estar formando aqui, ó. O Bitcoin não está muito, tá mais ou menos querendo formar um canalzinho aqui nessa região. Canalzinho também que faz, faria parte dessa bandeira aqui de baixo, tá? Na minha opinião, então, quem quiser fazer buscar compras aqui, ó, botando stop abaixo aqui dessa região, vou botar aqui dos, abaixo dos 20.600 aqui, pessoal, tá? Vou dar uma margenzinha. A gente pode sim buscar voltar a testar essas regiões aqui dos 22.600 para cima, né? Eu acho que pode ser ter um trade interessante para quem quiser fazer compras aqui no, no Futuros nessa região. Eu estou honestamente falando com vocês aqui querendo fazer, na verdade, short, tá galera? Olhando essas, esse último, essa última pernada aqui do Bitcoin, essas regiões Fibonacci tá aqui, ó, os 22 mil, dos 22 mil dólares pra cima aqui, eu tô buscando operaçãozinha de short no Bitcoin, porque eu fiz compras no DCA, compras no spot conforme falei, conforme falei pra vocês, tá? Então, é, é basicamente isso aqui agora, tá? Tá um pouquinho difícil de definir pra onde o Bitcoin pode ir, a gente tem impulso de criação acima e abaixo aqui, tá? Conforme eu mostrei pra vocês no final de semana a gente pode dar uma passadinha rápida aqui agora né? Mas se a gente perder essa região aqui dos 20.500 aqui, galera, acho que vai ser difícil o Bitcoin vai testar aqui os mil e... e e 400 para baixo tá então tem que botar um stop aqui quem quiser comprar nessas regiões aqui a não ser que você esteja olhando aí né fazer compras se expondo aí para o longo prazo conforme eu também estou fazendo nessa nessa região aqui nessa região que o Bitcoin tá tá galera então aqui não tem muito o que fazer tem que esperar um pouquinho aqui uma definição tá acho que não tá muito claro para a gente aqui nesse momento a gente pode passar os indicadores aqui também do TRDR e também do Block. Olhando o TRDR aqui também pessoal não tem muita novidade tá eu acho que o sinal negativo que eu comentei para vocês no final de semana é que as sardinhas estão comprando aqui. A gente está vendo o long short ainda é elevado na região de 1.8 aqui. O, o open interest, apesar de ter caído, a gente está ainda também, de certa forma, elevado na minha opinião, tá? É, então, eu acho que os indicadores de sentimento aqui não estão muito bons, na minha opinião. Vamos passar aqui na reblock rapidamente também. Eu já mostrei para vocês esse puxo de criação aqui da, da BitMEX, tá? Só vou atualizar aqui os valores, você pode pausar o vídeo e quiser dar uma olhada. Quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho um treinamento no meu site descrição aqui abaixo, né, tem o link para os treinamentos, tá, isso aqui é gratuito, pessoal, eu fiz um treinamento mostrando como funciona isso aqui, tá, então a gente tem pool de nessa região dos 22.500 aqui, também a região dos mil tá, então o meu stop tá aqui acima dessas, dessas regiões, se a gente conseguir, uh, se o Bitcoin tiver força aqui para romper os 23 para cima, eu acho que vai ser difícil, tá, a gente vai ter realmente, Bitcoin pode sim, de fato, Uh, buscar aqui, testar essas regiões novamente, e para mim, isso pode ser um sinal de força aí, né? Ainda mais nesse fundo dessa, desse canal que o Bitcoin tá fazendo aqui agora, tá? Então é o que eu tô de olho aqui agora, uh, nesse spools de criação daqui da BitMEX. Também aqui, pessoal, na Binance 12 horas, vamos fazer um update aqui nesses indicadores só pra eu dar uma olhadinha. Aqui nas 12 horas, só atualizar aqui rapidamente para garantir, olha só, o Bitcoin já vai pegar esse spools de criação que ele tava formando aqui 12 horas, uh, até atualizou um pouquinho aqui, ele pegou o de criação nessa região aqui dos 21.500, novamente aqui, tá? Então, pessoal, aqui agora tem ainda mais coisa aqui na região dos 21.400 e quase 600 aqui, tem mais púlpio de criação aqui nessa região, tá? Mas também tem aqui abaixo, então, os 12 horas não tá muito claro aqui, tá? Mas, para mim, realmente, aqui, quando fica ver, ver, amarelinho, pessoal, aqui nesses heatmaps do, do... do... Uh aqui no curto prazo, 12 horas, para mim é interessantíssimo aqui fazer alguns scalps no Bitcoin, tá? Então eu tenho usado bastante esse indicador aqui em 12 horas para fazer scalps tem funcionado muito bem. Aconselho vocês fortemente a dar uma olhada nesses hitmaps aqui da, da High Block Capital, tá? Olhando aqui nos 7 dias, vamos dar um, fazer um refresh aqui também. O que está que acontecendo aqui? Ver se esse pool de liquidação aqui nessas regiões sete 7 dias. Um, é, a gente está tendo aqui bastante, ó... Nesse, aqui é bastante nessa região dos 20.600 e cuidar, botar um, stop aqui botar um stop acima disso aqui, tá pessoal? Quem quiser fazer compras, a gente pode bliscar aqui abaixo e buscar esse pool de liquidação, tá? então botaria o stop aqui abaixo dos 20.400, porque se perder isso aqui, daí a gente vai sim aqui, ó região dos 19.400 para baixo, que a gente tem bastante pool de liquidação aqui para o Bitcoin nessa região, então uh, tá, o preço está chamando para essa região aqui, 19.400, tá pessoal? Se a gente perder, vai ficar bem dramático. Então, olhando aqui os indicadores da Reblock me parece, e com indicadores de sentimento corroborando aí, né, também o, as pequenas tendo chance de corrigir e mais o índice do dólar que nem fazer esse pivô de alta, tem grande chance do Bitcoin buscar essa região aqui, 19.400, tá? Então trabalha com stop aí se você quiser, daí tá? Eu vou estar fazendo compras nessa região, com certeza, 19.400 e, e 18.000, pessoal, tem ordens posicionadas, mas tem que ter caixa lá caso o Bitcoin for buscar os 12.000, tá, pessoal? Que é o alvo dessa bandeira de baixa atual que a gente está aí pro Bitcoin, tá bom? Então é basicamente isso aqui agora. Uh, na verdade, até inclusive, se a gente começar a perder essa região aqui, pessoal, dos, dos, uh, dos, uh, perder essa região aqui dos, dos, dos, dos 20.400, eu acredito que eu vou escalar mais esse short para o Bitcoin aí, tá? Uh, e vou, uh, vou realmente tentar buscar aí. Fazer um red dessas compras que eu estou fazendo aí, tá? É basicamente isso. E vou escalando caso que eu veja achar interessante. Mas o Bitcoin está mostrando força nesse momento, a gente está muito próximo do fundo. Então tome cuidado com operações de short pesada, tá, pessoal? Porque é, o Bitcoin pode sim a qualquer momento surpreender aí, tá? Eu acho que vocês têm que. A gente está cada vez mais perto de buscar um fundo local aí, se é que a gente já não buscou na região 17.600 e a maior movimento do Bitcoin vai ser para cima para mim na minha opinião aí para o curto prazo tá então fiquem preparados para isso eu estou preparado para isso estou comprando tá e, e vou atualizando vocês a medida do possível aqui no canal tá só puxar aqui vamos puxar aqui também três meses para dar uma olhada só de curiosidade que é um mês vamos puxar um mês aqui na Binance, dar uma olhadinha nisso aqui acho que interessante também só para ver onde está sendo formado esses, esses hitmaps aqui de, de liquidações tá uh... É, tem bastante aqui nessa região, aqui mil é 19 pessoal, 19.300, 400, tem bastante aqui, tá? Então, complicado aqui, tá? Complicado para o Bitcoin, eu acho que é bem possível da gente buscar essa faixa de preço aí, tá bom? Então, fiquem atentos nisso aí. Vamos falar aqui, então, sobre esse pequenos índice do dólar. Também tem outro fator aqui, pessoal, tá? A dominância do Bitcoin está extremamente baixa ainda, né? subiu um pouquinho aqui agora, né? isso que é interessante, está mostrando aqui força nesse momento, tá? Mas é, ainda está extremamente baixa, na minha opinião, Tá, mas deu um, um pequeno sinal aqui que o Bitcoin pode segurar nessa região dos 21 mil aqui, tá? mas ainda é fraco na minha opinião, Vocês a dominar subindo muito mais, e a gente está numa região bastante, assim, digamos, bastante frágil para a dominância aqui, tá, pessoal, para o mercado. Eu acho que pode vir mais lenha do Bitcoin para poder aí, uh, punir o pessoal que está uh, posicionado, comprado em, em altcoins, né, galera, como funciona. Então falando sobre esse pequeno rapidamente aqui, pessoal, para vocês também falar sobre o índice do dólar. Lembrando aqui, quem tem experiência com mercado futuros, pessoal, dá uma olhadinha no link abaixo aqui na descrição, comentário fixado. Eu vou deixar para vocês todas as principais corretoras que eu uso aqui para operar futuros, tá? Eu gosto bastante aqui da Prime SBT, Bybit, Femex, da Binance, são todas as corretoras que eu uso aqui, para operar é, futuros, todas elas têm algum bônus, de desconto. Então, se você quiser apoiar o canal para fazer cada, cada vez mais conteúdos, não esqueça aqui de olhar as corretoras e use aqui com o link de afiliação do canal, que vai me ajudar para cada vez fazer mais conteúdos para vocês aí, tá bom? Então, tem todas as corretoras aqui também, ferramentas que eu uso também, tá, pessoal? Ferramentas também, é cursos que eu estou montando aqui e também o. Uh, uh, uh, aqui tem inclusive carteiras que eu uso, tá? Que é, que é Ledger, Trezor One. Dá uma olhadinha no link aqui abaixo, andrefault.com. Beleza? Então, falando aqui sobre a SP500 e do dólar, galera, SP500 está corrigindo para mim, ela vai buscar aqui essa região dos, uh, dos uh, 4.100 pontos aqui, diria que tá, pessoal, nessa né? região de 13.2 aqui de Fibonacci, é o que eu estou acreditando aqui para a SP500 buscar, e o índice do dólar aqui, galera, olha só, a gente está querendo fazer um pivozinho de alta aqui agora, nesse, nesse momento, né? Uh, vamos puxar aqui o gráfico diário, mas tem algo bem interessante que eu quero mostrar para vocês aqui agora, galera, a gente está fazendo aqui, na verdade, estamos fazendo aqui divergências no semanal tá, para o índice dólar. Então, vamos ficar de olho nisso aqui agora, né, esse pivô de alta aqui da, da, do índice do dólar. Se a gente fizer um pivô de alta forte aqui agora, subir para essa região dos, dos, dos, 11 mil, dos 111 aqui para o índice dólar, vai ser difícil o Bitcoin segurar, tá galera? Mas o que, que é interessante aqui, ó, olhando semanal, a gente está vendo aqui ó, o índice dólar fazendo topos aqui, né uh, topos ascendentes aqui, ó. Né, para o índice do dólar, enquanto o RSI aqui no semanal tá fazendo topos descendentes, galera, isso aqui é um excelente sinal, tá, que o índice do dólar tá perdendo força aqui agora, nesse momento, tá, então, vamos acompanhar isso aqui agora, então, o Bitcoin, na minha opinião, tá muito próximo aí, de buscar esse fundo, né, galera, então, não, não deixe, não, não, não fique só, porque tem muita gente no grupo apostando que o Bitcoin ia buscar os 12 mil, eu sei que é muito bom de querer comprar Bitcoin lá embaixo, o mais barato possível, galera, mas, não dá para querer agora aqui vender tudo nesse fundo aí, próximo dessa região de fundo, e querer esperar que o Bitcoin busque 12 mil. Tome bastante cuidado com essa mentalidade aí né, de querer comprar o Bitcoin o mais barato possível, que você pode aí acabar, é, né, tem que ter aí né, uma exposição com o Bitcoin nessa região, na minha opinião. Eu acho que tá, a gente está muito próximo aí de buscar esse fundo, tá? Então, vamos... Uh, vamos acompanhar aqui o início do dólar vou avisando para vocês aí também no Grupo Telegram, tá pessoal? acompanha aí, atualiza a galera também no can... aí no Grupo Telegram, que vai ser interessante, né? Galera, para fechar aqui o vídeo, uh, só lembrando vocês que o petróleo está querendo buscar esse fundo aqui também, tá? isso aqui é algo arriscado, a gente está quase rompendo essa cunha que eu desenhei aqui, essa, essa, essa LTB, fazendo divergências no RSI aqui em diversos campos gráficos, então a gente está buscando... Romper essa, essa LTB aqui, que pode levar o, o petróleo a voltar a subir, né? Isso pode ser um sinal bearish aí para o pro Bitcoin e para os mercados, tá? Então acompanhe isso aqui também. E só para mostrar para vocês algo interessante que eu encontrei aqui no. no no Twitter tá galera eu dei uma olhadinha aqui no gráfico semanal do Bitcoin aqui ó. vamos puxar aqui dá uma olhada nisso aqui que eles que eu vi eles comentando sobre o sobre o uh, Mac aqui que tá flipando o MACD tá flipando bullish aqui tá? Vou puxar o indicador do MACD também que é um indicador que eu não, não olho muito né mas a gente pode dar uma olhadinha aqui também no, no semanal a gente teve aqui algumas algumas uh, cruzamentos bullish aqui ó nesses né? fundos para o Bitcoin Aqui a gente cruzou, por exemplo, teve um cruzamento bullish do RSI. Vou até apagar aqui o do tchau RSI, na verdade, para não atrapalhar. Então, aqui nessa região, pessoal, a gente teve um cruzamento bullish aqui, formando fundo para o Bitcoin no, no RSI semanal. Tá? E aqui nessa região também, a gente está de novo cruzando, fazendo um cruzamento semanal aqui do, do MACD aqui, tá? nessa região. Então, aqui é interessantíssimo, tá pessoal. Se a gente não fizer um falso cruzamento aqui, como foi nessa, nessa, nessa faixa, vai ser bem interessante para o Bitcoin. Tá, eu encontrei inclusive essa análise aqui no Twitter, pessoal comentando aqui, ó, que lá em 2018, algo bem parecido aqui, a gente teve essa, essa, uma, uma LTB de suporte aqui para o Bitcoin e flipou aqui o MACD bullish nessa região e o Bitcoin teve uma boa respirada. Tá? Então aqui em 2021 tem algo bem parecido acontecendo, a gente tem uma LTB aqui também, o RSI no semanal está flipando aqui, né, fazendo cruzamento bullish, que é interessante. Tá? Então a gente está, minha opinião, muito próximo do fundo aí também, pessoal. Então tem que ter a posição com o Bitcoin. É, tá não dá para querer ficar ganancioso né querer comprar bitcoin mais abaixo eu acho que uh, tem que ter uma exposição tá eu sei que não você, você não precisa ter 80% de exposição você pode ter 10% 20% mas tem que ter uma exposição no bitcoin na né, minha opinião tá? porque a gente está muito próximo aí tá, de fundo tem mais uma outra análise aqui, que é a mesma coisa aqui ó de, de topo do du, uh, fundo duplo aqui para o bitcoin que a gente poderia formar nessa região com cruzamento aqui bullish do uh, do MACD semanal tá galera bem interessante aqui eu acredito que a gente pode sim fazer aqui para o Bitcoin um fundo duplo nessa região aí dos 20 mil dólares aqui e o preço dá uma respirada aí durante esse bear market tá pessoal respirar aqui não quer dizer que acabou o bear market não a gente vai pode dar essa respirada e buscar o Bitcoin voltar a buscar a região dos 30 mil dólares e a gente estaria ainda dentro desse bear market tá pessoal isso que, isso que é vocês têm que ficar ciente aí tam, também beleza então no mais é isso espero que você tenha gostado aqui do vídeo galera se você gostou aí não esqueça de deixar o seu like para apoiar. Eu vou deixar então o tutorial de como operar na PriceBT e também na Buybit. É, dá uma olhadinha nas corretoras aí, vê se você gosta. Comente aí abaixo a sua opinião e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço.